Oi, eu sou a Renata Furriel do blog FaçaSouVidaMelhor.com.br E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seu link da bio. Como você pode divulgar o seu link lá do Instagram em outras mídias sociais? Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu te convido a já se inscrever aqui nesse canal, ative as notificações e deixe o seu like amigo para mim. O famoso link da bio, a gente pode aproveitar esse mesmo link, onde ali a gente disponibiliza o nosso canal do Youtube, o nosso blog, as nossas listas de e-mail, do Whatsapp, você pode aproveitar esse mesmo link e divulgá-lo em outras mídias sociais. Bora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Bem pessoal, estou aqui acessando a minha conta no Instagram através do meu computador quem ainda não me segue, eu te convido a me seguir. Meu perfil é Renata.Furriel. Bem, aqui embaixo fica o link, o famoso link da bio. É esse link que a gente vai disponibilizar em outras mídias sociais né, que nós temos. Então, vamos começar já copiando, sem mais delongas, né? Vamos logo copiar o link aqui da bio. E a gente vai aqui para o YouTube. Está vendo que aqui na página inicial do YouTube, você pode disponibilizar aqui links que pode levar você, né, as suas mídias, o seu blog. Então, a gente vai vir aqui em personalizar o canal. A gente vai vir aqui nessa canetinha, clica, editar links. E aqui ficam, ficam os links personalizados. É só você vir aqui em adicionar. O título do link, é, eu só consegui que ele fosse, ficasse visível lá na capinha se eu colocasse o um nome... É do site, né? Desse, desse Linktree, então eu vou colocar Linktree, eu não sei porque que não funcionou do outro jeito, mas deve ter uma explicação que hoje eu não sei dar para vocês, é só você copiar o link, copiar e concluído, clica aqui em concluído, ele tá aqui, é só a gente voltar lá na nossa capinha, bem pessoal, é aqui, fica aqui, tá vendo, é, eu não sei porque que não tá aparecendo o ícone daqui Link da Linktree, mas não sei se a minha internet está um pouco lenta hoje, mas bem, é aqui que vai ficar aparecendo, né, a informação do seu link lá da bio. Agora vamos para o próximo, para a próxima opção. Bom, bem pessoal, é aqui é a, é a minha fanpage, e para divulgar o link, você vem aqui, é, é, divulgar o link aqui na fanpage, você vem aqui nesse botão saiba mais, editar botão, você vem aqui, você vem aqui nessa opção, entrar em contato com você, clica nessa opção que fale conosco, avançar e aqui, website link, você clica e aqui vai abrir uma caixinha para você adicionar o link. Salva e concluir. E a terceira opção que eu trago hoje para você, para você divulgar o seu link, é no seu blog. Tá vendo eu já coloquei o link aqui eu escrevi venha se conectar comigo deixei aqui na minha sidebar um botãozinho para poder as pessoas que visitarem o meu blog clicarem e irem direto para esse link então você vai no seu wordpress e adicione um widget de html personalizado aqui no blog é uma ação mais avançada você precisa de um código né, para poder colocar o, o, o código do botão que vai ficar lá na, na sua sidebar, mas você tendo esse código, você ah, já colo, colocando algum botão no seu blog, você já vai ter esse código, aí você vai colocar no espaço do link, o link da bio. Aí é só você concluir, né, só você salvar e vai aparecer no seu blog. Bem, essas foram as três opções de divulgação do link da BIO além do seu Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Viu como você pode utilizar o mesmo link da BIO em várias mídias sociais? E o mais legal é que você, quando você atualiza esse link, ele automaticamente será atualizado em todas as mídias que você divulgou. Muito bacana, né? E aí, você já tinha usado essa estratégia? Deixa aqui nos comentários para mim. E você, gostou desse vídeo? Então, se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like amigo para mim e não se esqueça de ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!